Gente, boa noite, estamos começando mais uma live, desculpe, tivemos um problema técnico aqui com, com o som e uma coisa que a gente tem feito já até com uma relativa frequência e é muito interessante saber é quando vocês compartilham né, de qual cidade, estado ou mesmo país estão acompanhando a live. Então, se você não se importa e é fácil para você, coloca aí no, no, no, no seu comentário de onde você tem nos acompanhado. Nossa oração é que você possa ser ricamente abençoado. Bom, antes de mais nada, quero abrir falando, devo repetir isso depois, porque sempre tem gente entrando, né? que o ano de 2020 foi um ano onde, mesmo antes de saber da pandemia, eu tive um direcionamento de Deus de parar, né? A, a, a maioria das viagens. Eu tinha programado parar entre 80% e 90% dos eventos, não sabia que muitos meses iria parar 100%. Né? Isso foi porque entendi de Deus que era um tempo para uma outra forma de produtividade, que eu deveria estudar, e 2020 acho que foi o ano que eu mais estudei na minha vida, que eu deveria escrever. Então, por conta dessa parada, e depois, obviamente, acabei entendendo que havia mais razões do que só aquilo que Deus tinha me falado, é, só no ano 2020 eu concluí quatro livros. Né? Então, é, por conta disso, nós estamos nesse início de 2021 aqui, quase com uma enxurrada é, é, de livros. O propósito da live hoje é anunciar um novo livro que deve estar chegando na semana que vem, que é o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Esse material está sendo publicado pela editora Mundo Cristão né? e acredito, uh, a partir entre amanhã e segunda, a gráfica está nos enviando o material, é, porque ainda não temos plena certeza de quando che chega, nós estamos abrindo hoje uma pré-venda para que o material seja enviado até 5 de abril. Provavelmente a gente consegue fazer isso antes, né? mas queremos abrir essa, essa pré-venda uma semana antes e disponibilizar. É um material, muita gente que acompanhou uma série de mensagens que eu fiz por quatro domingos durante o mês de agosto do ano passado, né, falando sobre o que eu brinquei ser a teologia do choro, das lágrimas, tem aguardado esse livro não apenas para si. Né? Acredito, e quero dizer isso aqui, que ele é um instrumento é, que pode abençoar muita gente, que também ainda não se converteu. Né? A gente abre o capítulo inicial falando de como a dor, a tristeza, o sofrimento, as lágrimas entram no mundo com o pecado e a quebra. E terminamos no último capítulo, o nono, né, falando do clímax da redenção, quando Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Fizemos questão né, de relacionar todo o assunto que tratamos com o assunto de redenção para que, de fato, esse material pudesse comunicar uma mensagem não apenas de consolo para um momento de crise, mas que as pessoas pudessem ter a macrovisão bíblica sobre a questão do sofrimento né, juntamente, com a inspiração de fé para poder enfrentá-lo. Né? Então, vai aparecer aí o tempo todo né? é, na tela o, o, o QR Code e também o link onde você pode entrar para adquirir nosso livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Eu gravei um curso online com o mesmo título, né? com o conteúdo do, do, do livro, e nós estamos enviando junto com o livro para todos que adquirirem né, de presente esse curso online, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Aliás, como o curso é, já será disponibilizado por conta é, é, da chegada aí do livro, nós estamos até avisando na própria escola que na compra do livro já ganha o curso. Né? Quase uma forma de dizer, não compre só o livro. Com, é, não compre só o curso, compre o livro para ganhar o curso. É, para todos aqueles comprarem nesse momento de pré-venda, nós estamos garantindo que, além do livro e o curso, nós vamos mandar uma cópia autografada e estamos também colocando o frete grátis. Gente, só para que alguns, às vezes, estão habituados com isso, outros não. Né? Mas só para que você tenha uma noção, onde enviamos livros aqui para o Estado, ou a região sudeste, por exemplo, nosso custo de correio não é tão alto. Né? Às vezes, gastamos ali entre R$ 12 a R$ 15. Reais. Essa semana, despachamos um livro para o interior do Maranhão, né? que só esse frete nos custou R$ 28. Reais. Então, apesar... Né, de você entrar lá e ver é, é, o livro no valor de capa, o preço cheio, eu quero que você possa levar em conta tudo aquilo que está agregado. Em vez de dar desconto, nós decidimos dar o frete, né, que é algo que muitas vezes as pessoas hesitam em comprar pelo preço, pelo valor que isso custa. Então, eu quero te encorajar. Uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte, aqui o propósito da live não é meramente divulgar o livro, eu vou compartilhar né, nessa e nas próximas semanas várias palavras que Deus nos, nos deu e que estão inseridas no livro. Se você não quer comprar é, é, o material, ainda assim você vai ser abençoado pelas ministrações. No entanto, existe uma demanda. Muita gente nos perguntando, pastor, do que é o livro, do que trata o livro? Então, nós vamos gastar aqui, provavelmente, três semanas, nessas próximas é, é, quintas-feiras, no mesmo horário, se Deus permitir, falando a respeito desse novo livro. Até a semana passada, estávamos falando de um outro lançamento, né, que chegou na virada de fevereiro para março, que é o livro Revelação, o caminho para a realização. Aqui a gente fala de identidade e de produtividade. Se você ainda não adquiriu o livro, você pode, talvez, aproveitar o mesmo acesso à loja e adquiri-lo. Aliás, daqui a pouco, eu vou falar de um combo que inclui os dois livros, que eu já anunciei, meus dois mais novos, né, e outros dois, que você também pode é, é, ter acesso e ser abençoado com ele. Bom, antes de mais nada, eu quero compartilhar como que essa mensagem começou. Apesar de, ao longo dos anos de ministério, ter ministrado né, uma outra coisa nessa área ligada é, é, ao choro, no ano passado acredito que foi no mês de julho, porque estávamos naquela semana onde fomos gravar o Casa de, de, de Zadok, essa gravação aconteceu em Campinas, eu me lembro de uma manhã onde acordei com um versículo que estava forte no meu espírito. Eu ficava me lembrando de 2 Reis, capítulo 20, quando a palavra de Deus diz que Ezequias recebe aquela mensagem do profeta Isaías, você vai morrer, você não vai viver, ele estava enfermo, né? E... Ele vira o rosto para a parede o rei Ezequias começa a chorar e orar. E depois Deus envia de volta o profeta Isaías com a nova mensagem. Isaías chega dizendo da parte de Deus, eu vi as tuas lágrimas. Eu acordei com, aquilo, com aquela impressão forte no meu espírito, eu vi as tuas lágrimas. E durante todo aquele dia eu sentia Deus chamando a minha atenção para o fato de que Deus não ignora, de que Ele enxerga as nossas lágrimas. Aquilo mexeu muito comigo. No entanto, no dia seguinte, eu acordei né, com um outro versículo forte dentro do meu espírito, que esse, por sua vez, parecia ser o oposto, Malaquias 2,13, onde Deus diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e eu não vos ouço. E, de repente, entrei em crise. Falei, Deus, parece que uma coisa está contradizendo a outra. As lágrimas chamam ou não chamam a sua atenção? Na verdade, eu compreendi de imediato que Deus estava colocando diante de mim uma espécie de quebra-cabeça que precisava ser montado. Foi a partir disso, por exemplo, que Deus me fez perceber que existem tipos distintos de choro. E esses tipos distintos de choro são vistos e avaliados por Deus de uma forma distinta. Então, uma pessoa que está chorando, as consequências do próprio pecado, sem se arrepender do pecado, não vai ser ouvida e atendida por Deus. Uma outra pessoa que está chorando a dor, da sua aflição, mas como quem olha para Deus dizendo, eu tenho e é isso que Ezequias diz, eu tenho andado na presença do Senhor de forma íntegra e correta, eu tenho procurado te honrar eu tô comprometido contigo né? ao mesmo tempo ele tá chorando a frustração da notícia a sua incapacidade de reverter o quadro por si mesmo, aqui entra a fé e o quadro muda por completo comecei a perceber também que há momentos na vida onde o choro, na Bíblia, perdão onde o choro levou alguém a ter a sua circunstância mudada. Mas teve pessoas que choraram, o livro de Hebreus fala do próprio Jesus, né, que apresentou é, é, é, orações com lágrimas, foi ouvido pela sua piedade, mas Deus não mudou aquela circunstância. Deus mudou, na verdade, foi Ele. Né? A Bíblia diz que Ele foi aperfeiçoado ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Né? Então, esses são alguns exemplos de como, muitas vezes, nós não podemos tratar de forma absoluta uma declaração ou outra. Nós precisamos ir entendendo as perspectivas, como o assunto vai se complementando. E gastei quatro domingos pregando a respeito dessas coisas, mas quando sentei para escrever, né, senti a necessidade de colocar no livro o que seria o equivalente a, talvez, pelo menos nove Pregações, eu acredito que essa mensagem vai abençoar muita gente. Bom, deixa eu começar, né, porque nós vamos fatiar algumas dessas verdades para ser compartilhadas, e o título foi dado sobre um Deus que transforma tristeza em alegria, porque, obviamente, isso são declarações bíblicas. né, Nós olhamos, por exemplo, para Jeremias 31, 3, e Deus diz assim: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, e lhes darei alegria em vez de tristeza. Outra versão diz, e transformarei a, a, alegria, a, a tristeza em alegria. Né? O livro de Esther, no capítulo 9, também usa essa expressão, né? falando a respeito do dia em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. Então, é, Deus é um Deus que quer mudar a condição do homem. Embora nós vamos tratar, nas próximas semanas, perspectivas diferentes. Né? Como mencionei anteriormente, há momentos onde Deus muda a nossa circunstância, há momentos onde Ele nos muda, né? há momentos onde o tipo de choro tem que ser avaliado. Né? Numa dessas semanas, se Deus permitir, quero trabalhar também a pergunta que tanto o próprio Jesus faz para Maria Madalena depois da ressurreição, é, é, quando ela encontra o túmulo vazio, como um dos anjos que ali estavam. Né, que pergunta para ela, por que você está chorando? Né? Essa é uma pergunta que também merece uma análise importante e interessante. Hoje, eu quero chamar principalmente a sua atenção para o Salmo 56, versículo 8. Acredito que isso deve ter acontecido mais ou menos em abril de 1994. Né? Então, estamos falando aí de 27 anos atrás. Eu ouvi um pastor compartilhando comigo uma mensagem que ele ouviu de um outro pastor norte-americano, eu não me lembro se ele não disse, se eu é que não recordo quem foi, a verdade é que eu não sei a quem dá o crédito. Mas ele compartilhava de forma resumida, dizendo, cara, eu ouvi uma palavra muito interessante, né? e dava mais ou menos a seguinte é, é, interpretação para esse texto. Eu quero ler primeiro o Salmo 56,8, que diz, Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Essa é a declaração de Davi registrada no Salmo 56, 8. É lógico, que quando ele fala, contaste os meus passos, ele não está falando né, de uma necessidade de que Deus, de forma literal, conte os passos. Hoje em dia, muita gente usa ali o reloginho para ter certeza que deu a quantidade de passos por dia. Não creio que havia né, nenhuma preocupação da parte de Deus para, de forma literal, contar ou registrar isso, embora o Deus onisciente, inevitavelmente, também saiba isso. Depois ele faz uma segunda declaração, que eu também não entendo como literal. Recolhe as minhas lágrimas no teu outro. Né? É o único lugar da Bíblia que está fazendo a menção de um odre. E a pergunta é, Deus tem um outro literal? Nossas lágrimas são, de fato, recolhidas? Porque quando a gente é, é, chora, seja chugando no lenço, seja derramando isso sobre a mesa, no chão, muitas vezes em momentos de oração, adoração a Deus, né? eu molhei muito o chão no qual estava ajoelhado, essas lágrimas normalmente não somem e não desaparecem de forma literal. Né? Você não vira a cabeça para o lado e quando olha depois, não, não tem mais nada aqui, Deus veio, o um anjo recolheu. Nós não podemos tratar isso de forma literal. Acredito, dentro, aliás, de todo o contexto do Salmo 56, que fala justamente de aflições, acredito que ele está apresentando uma visão que tinha muito mais a ver né, com o tempo e a época onde eles viviam. Hoje, nós nem usamos os odres. A maioria das pessoas nem sabe né, direito o que é um odre, do que, que se trata. O odre era uma espécie de cantil, feito com couro do, do, do, do, do animal. Embora a Bíblia tenha menções do odre sendo usado para guardar tanto água como leite, a grande maioria dos versículos sinaliza o uso do odre para armazenar o vinho, por uma razão muito específica. Os outros líquidos poderiam ser guardados em outros tipos de recipientes, normalmente sem é, é, é, que isso comprometesse o, o, o próprio líquido, a própria bebida. Já o vinho, ele normalmente era colhido do lugar, quando as uvas eram pisadas, né? na verdade era ainda o suco da uva. O Velho Testamento tem duas palavras distintas, fala sobre mosto e vinho, mosto é o suco da uva ainda não fermentado ou abaixa baixa fermentação. O vinho é quando todo o processo de fermentação já passou, e aí ele se tornou uma bebida naturalmente, porque isso acontece naturalmente, alcoólica. Né? Então, quando ele era colocado na forma de um suco dentro do odre, e aquele é, é, é, couro era lacrado, o processo de fermentação começava dentro, haveria, obviamente, aquela pressão que isso produziria, mas o couro tinha a capacidade de segurar aquela pressão, preservar o vinho, para que o processo todo acontecesse de uma forma bem feita. Então, o odre era, na mente da maioria das pessoas, falando a título de exemplo, o lugar onde o suco da uva entrava, e aquele irmão, me contando a pregação do norte-americano, que eu não sei quem é, Dizia que, assim como as nossas lágrimas são o fruto do esmagar das aflições na nossa vida, né? o suco de uva também é o fruto do esmagar das uvas no lagar. Assim como o suco da uva é colocado dentro do outro para que passe um processo de fermentação e se transforme em vinho, que na Bíblia é um símbolo de alegria, o Salmo, Salmo 104, 15, por exemplo, fala do vinho que alegra o coração do homem, é apresentado até como um dos símbolos do Espírito Santo e da alegria sobrenatural que ele produz. Então, ele apresentava essa mesma ideia. Quando a Bíblia está falando de Deus recolher as nossas lágrimas, fruto do esmangar das aflições, num ambiente de transformação, é porque Deus quer apresentar isso como algo diferente. E aí nós entramos em outras declarações da Bíblia que fala a respeito de um Deus que transforma a tristeza em alegria. Não estou falando de um cristianismo onde nós não vamos ter que lidar com a dor, com o choro ou com as lágrimas em absoluto. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos promessas que ainda não se concretizaram. Isaías 25,8 diz que Deus tragará a morte para sempre, isso ainda não aconteceu, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Essa promessa feita foi repetida no livro do Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 17, que diz: Deus lhes, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Agora, é uma promessa extraordinária, sim, mas ainda não se cumpriu. Significa que hoje eu e você temos que lidar com a realidade da dor, da tristeza, do choro. Aliás, é até por isso que Romanos 12, 15 diz: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A vida cristã não é nem só alegria, mas também não é só choro. Nós vamos ter experiências distintas que vão nos, nos levar a, a, a ter que lidar com os dois tipos de sentimento. Seja né, pessoalmente eu e você experimentando ou eu e você nos identificando com quem passa por isso. Eu posso dizer, olhando para as afirmações da palavra de Deus, que as lágrimas fazem parte até do exercício do próprio ministério. Paulo, em Atos 20, 31... Ele diz, "Servindo vindo ao Senhor, é, é, perdão, Atos 20, 19, Paulo diz, ser vindo ao Senhor com lágrimas. Depois, em Atos 20, 31, ele diz, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, apesar de ser parte da vida cristã, o choro deve ser entendido de acordo com as verdades bíblicas. Né? Como eu falei, é fácil a gente migrar para o extremo. Não, está lá na Bíblia, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, mas ainda não enxugou, e de repente alguém cria a teologia de um cristianismo onde a gente só vive chorando. Né? Existem outros que estão diante da promessa de um Deus que também promove alegria, que às vezes estão pregando algo irreal, como se fosse alegria todo dia e nunca tivéssemos que lidar com a realidade do choro. Mas a boa notícia é que Deus está dizendo que ele transforma a tristeza em alegria. Então, ao apresentar essa visão das lágrimas no Ode, acredito que o que nós precisamos, de fato, é enxergar e compreender. Né? O, o, a mensagem que Deus está falando e apresentando sobre isso. Em Jeremias, no capítulo 31, eu li anteriormente versículo 13, transformarei seu pranto em júbilo, os consolarei, eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Né? Se você olhar os versículos anteriores, 11 e 12, eles apontam para a redenção, para os livramentos divinos, né? para as intervenções que Deus, obviamente, quer trazer nas nossas vidas. Acredito que nós precisamos, e, e nessa abertura, nessa primeira live, eu quero destacar isso, enfatizar o poder consolador do Evangelho. Porque se, por um lado, não dá para negar que as lágrimas, a dor, a tristeza, tocam a vida das pessoas, por outro lado, também não dá para negar que Deus quer mudar essa condição significa que ela não tem que ser permanente, né, quando a gente olha promessas a respeito da vinda de Jesus, o Messias, em Isaías 61, por exemplo, eu quero ler de 1 a 3, o texto sagrado diz assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, o que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, boas notícias aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, né, no... no no verso 3, ele diz, a consolar todos os que choram, a pôr sobre todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E, obviamente, quando Jesus vem, se manifesta publicamente, o registro disso está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18, né? no primeiro sermão público de Jesus, pregado em Nazaré, a sua cidade, nós vemos que o Senhor Jesus se levanta, lê exatamente esse texto, do livro do profeta Isaías diz, hoje se cumpriu essa palavra. Em outras palavras, ele se apresenta sendo: eu sou o Messias, eu sou aquele que veio mudar essa condição. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, no Sermão do Monte, nós lemos Jesus falando o seguinte, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se reconhece a realidade do choro, mas se reconhece, o próprio Senhor Jesus reconhece, um consolo que é disponibilizado a todos aqueles que choram. É possível esperar a alegria depois do choro, e acredito que todo crente precisa de uma convicção forte a respeito disso. No Salmo 126, por exemplo, versículos é, 5 e 6, a Bíblia diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Né? Então, a palavra de Deus nos mostra que é possível esperar alegria, esperar júbilo depois do choro. Há muitos desdobramentos né, de, de, de circunstâncias distintas que nós precisamos pontuar de forma correta. Né? Então, por exemplo, é, é, há 16, é, é, quase 17 anos atrás, meu pai faleceu, partiu para estar com o Senhor. Eu e minha família, minha mãe, meus irmãos, todos tivemos que lidar com o luto, com a dor da perda. Choramos embora sabendo que meu pai estava num lugar muito melhor, por ele houvesse alegria, choramos a saudade antecipada, choramos a separação brusca para a qual nós não estávamos pre preparados, né? choramos. E isso não significa né, que você, ainda enfrentando aquela fase, tem que já entrar naquele lugar em Deus onde você diga, não, não posso chorar, tem que negar é, é, esse momento de luto, tem que entrar no lugar de estar rindo, não é disso que estamos falando. Obviamente, precisamos saber tratar e trabalhar cada situação, mas o consolo de Deus veio de uma forma sobrenatural sobre toda a família. Superamos a dor, superamos o choro, né? E como a vida continua, decidimos que não apenas queríamos viver alegrias em Deus, mas repartir isso com as pessoas. Agora, quando vamos falar de uma circunstância que não envolve a perda de alguém... É diferente. Agora, quando estamos numa circunstância que nós geramos por conta de um pecado que produziu consequências, também não há remédio e cura sem arrependimento. Então, nessas próximas semanas, nós vamos tentar cobrir, obviamente, de uma forma resumida, né? estamos falando de um livro aí de 160 páginas, mas nós vamos tentar cobrir alguns ângulos das perspectivas que nós precisamos ter. Bom, há pelo menos 15 anos atrás, me lembro de um dia ouvir meu amigo pastor Marcelo Jamal pregando um evento que nós fizemos é, aqui na nossa igreja, e ele citava exatamente esse último texto que eu li, o Salmo 126, os versículos 5 e 6, né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus cestos. E, de repente, ele fez um link entre essa declaração e um outro texto né, bíblico do Livro dos Salmos, que também fala a respeito do choro. Né? E eu quero compartilhar é, isso com você aqui. Né? No, no Salmo 30, por exemplo, o verso 5 diz, porque a sua ira, falando de Deus, dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Mesmo aqueles que tropeçaram, estão debaixo de julgamento, a Bíblia diz, a ira dura só um momento. Agora, o favor Dura a vida inteira. Em outras palavras, eu e você podemos esperar mais da parte boa do que necessariamente da parte ruim da vida. Quando falamos da dinâmica de interação com Deus, teremos problemas na vida? Sim. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Agora ele não diz que seria só aflições, e ele também diz: Mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. E a Bíblia vai dizer lá em 1 de João, capítulo 5, o mesmo apóstolo que registrou essas palavras Jesus diz lá na frente, e todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é, pregar um evangelho onde não existe aflições é fantasia, é utopia. Mas também fazer parecer que é só aflição é um grande engano. Nós podemos não apenas ter paz no meio das aflições, mas podemos ter a certeza de que podemos vencê-las em Deus, ainda que não seja algo instantâneo e automático. Bom, vamos continuar aqui o versículo. Depois de dizer que o favor dura a vida inteira, o texto diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E foi nesse momento que o pastor Marcelo Jamal começou a fazer um comentário interessante. Ele falou, gente, será que essa afirmação é literal? Se fosse, ninguém choraria mais de um dia. A Bíblia fala de gente que chorou muitos dias. Né? Será que o choro tem um prazo de validade? Passou a noite, amanheceu, só nasceu, acabou, ninguém mais chora, mudou o ânimo, mudou necessariamente o humor à nossa disposição. Ele falou, não, isso não é literal. Nós precisamos entender isso de forma simbólica. A Bíblia usa muitas vezes definições de tempo, que são muito específicas e literais, mas muitas vezes são simbólicas. Por exemplo, você olha o livro de Gênesis, quando fala da criação, dos sete dias da criação... Ninguém pode dizer que foram dias de 24 horas. Por qual razão? Bom, até o terceiro dia não tinha sol e lua, não tinha ciclo de dia e noite de 24 horas. Então, obviamente, os primeiros três dias não entram nessa conta. O último dia que fala do descanso de Deus não terminou, porque a Bíblia diz que nós vamos entrar nesse descanso de Deus que ainda continua. Se os primeiros três dias não eram de 24 horas literal, se o último dos sete dias não eram de 24 horas literais, né, é, é, literal também, por que, é que nós vamos deduzir que isso seja? Agora, há momentos onde a Bíblia vai falar daquele dia com a contagem exata. Então, eu olho para esse texto e, obviamente, não concordo também que seja literal, porque isso não concorda com o resto do ensino da Bíblia, não é nem a questão da experiência, ah, a experiência está falando quanto. Né? porque se eu tenho a palavra de Deus fazendo a declaração experiência diferente, eu quero entrar no lugar onde o que Deus diz é que prevaleça sobre a experiência e não a experiência que me faça interpretar a palavra, mas não condiz nem com o que a palavra de Deus diz. Então vamos acabar o, o, o mistério e falar logo da interpretação que o Jamal trouxe naquele dia que eu achei o incrível, nunca mais esqueci. Ele falou, gente, o choro perdura num ambiente de trevas, de escuridão. Mas a alegria vem junto com a luz. A chegada do amanhecer é justamente o momento em que se cessa a escuridão. E quando você olha para a simbologia bíblica, se luz fala de revelação e entendimento, trevas fala de ignorância. É quando eu e você saímos de um lugar de ignorância para um lugar de compreensão, de revelação da palavra, que algo pode mudar em relação ao choro e alegria. O Deus que transforma a tristeza em alegria não vai fazer isso na mim e na sua vida sem que a compreensão da palavra de Deus não entre primeiro. Até porque a fé, que é o que nos leva a experimentar qualquer tipo de intervenção de Deus, ela vem como? Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, obviamente, é quando a palavra entra, a luz, a revelação da palavra, né, que existe essa capacidade de uma resposta de fé, que permite que eu e você experimentemos uma intervenção de Deus. E eu me lembro que naquele momento em que o pastor Marcelo Jamal pregava, ele parou, olhou para mim e falou o seguinte, Luciano, você é um mestre e um ensinador, e Deus vai te dar um entendimento, e você vai escrever um livro a respeito disso. Eu, no fim da mensagem, até brinquei com ele. Falei, em vez de você escrever o que Deus está te dando, eu estou aqui começando a aprender com você, você me joga na fogueira dizendo que sou eu que tenho que escrever. falou cara, eu te falei o que eu entendi do Espírito Santo de falar. Mas durante anos, nunca nada me moveu a mexer nesse assunto. Até que em agosto do ano passado, depois do impacto de processar esses versículos que eu falei no início da live, em julho, Deus começou a me levar depois do entendimento, a ministrar aquelas aquela série de quatro mensagens, né? E foi delas que nasceu o livro aí Como Deus transforma a tristeza em alegria. Gente, eu tô muito empolgado, muito empolgado com essa mensagem, com o impacto, com a diferença que ela pode produzir na vida das pessoas, porque a única forma de tirarmos as pessoas da noite para o dia né, da, da falta de entendimento para um lugar de compreensão e revelação é através do ensino e da exposição da palavra, então poder propagar essa mensagem enche meu coração de alegria todas essas mensagens que nós pregamos elas estão disponíveis nos nossos canais na internet, fala os nossos canais que você pode acessar isso no Youtube no, no meu canal pessoal Luciano Subirá como também pode acessar isso no canal né, do, do, do orvalho.com, e você pode ser abençoado e edificado. Você não precisa comprar o livro para ter acesso ao material que vai te abençoar. É lógico que o livro é uma mensagem abrangente, enriquecedora, né, construído de uma forma progressiva já, é, é, é intencional para conduzir a uma conclusão, a uma macrovisão. E, aliás, eu quero fazer uma pausa aqui e não apenas te encorajar a adquirir. Eu falo sempre aqui, não tenho ganho pessoal com os, com os meus livros, mas isso é um suporte para o nosso ministério. Mas essa mensagem específica, eu quero fazer um apelo a todos aqueles de vocês que podem, ter condição, que você não pegue um livro só. Que você talvez possa comprar outros, presente a outras pessoas. Aliás, falando em comprar outro, né? A partir do momento que você clica lá na nossa loja, um segundo volume, além do primeiro, desse livro específico, quando você clicar em incluir um segundo volume, automaticamente um desconto de 20% vai ser aplicado. Esse desconto não aumenta, se você põe lá 3, 4, 5, mas a partir do segundo livro, esse desconto é aplicado. Por que nós estamos fazendo isso? Porque queremos encorajar você, que já vai ter o frete grátis, a ter também uma facilidade de poder adquirir um material que talvez seja uma ferramenta para presentear alguém que está nessa hora difícil, nesses tempos difíceis de pandemia, é gente que está vivendo a dor do luto, da perda de alguém, é gente que está vivendo a crise financeira, são N desdobramentos, né? e acredito que uma mensagem clara, cristalina do evangelho de consolo, pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Então fica aqui o incentivo, né? o encorajamento para que você possa adquirir. Aliás, já que dei essa pausa antes de continuar, é, eu quero dizer o seguinte, além de comprar esse livro, uma ou mais unidades, e um recurso, quero lembrar isso também, que nós temos disponível agora na loja, é que você pode fazer compras de, em até 10 vezes sem juros. Né? Você pode fazer uma, uma compra incluindo mais livros, programar isso para pagar de uma forma mais suave, para que possa também facilitar a sua aquisição. Mas eu quero falar a respeito de um combo dos lançamentos que nós estamos disponibilizando. Porque eu estou aqui anunciando o lançamento né, do, do, do, do livro que vai estar disponível já no começo de abril, mas nós acabamos de divulgar o lançamento de março, recentemente, que é o livro Revelação, o Caminho para a Realização. Você tem a possibilidade de adquirir esses dois juntos, mas, na verdade, eu tenho falado bastante aqui de um livro que me, essa mensagem já me impactou desde 2009. Eu esperei ansiosamente por anos que o John B. V., um dos autores, um dos ensinadores bíblicos que eu particularmente mais gosto de ler, de ouvir, né, produzisse, que foi esse livro. É, é, ele está ele sendo chamado de livro X, que é o fator multiplicação. E o subtítulo é Multiplique o Potencial que Deus lhe deu. Então, nós fizemos um combo, incluindo os três livros, são lançamentos, estão aqui na loja, e para quem adquirir, nós vamos dar né, de presente é, o livro que eu lancei ano passado, 2020, a nova versão do De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Essa é uma opção para quem ainda não teve acesso aos livros, mas insisto ainda em dizer que você pode, né, se você puder, perdão, e tiver condições, e puder adquirir mais exemplares, presentear as pessoas, pense nisso com carinho, leve em consideração. Bom, o tempo passou, pregando aquela série de mensagens, eu já sabia desde o primeiro domingo de agosto do ano passado, quando comecei a série de mensagens, que eu precisava escrever um livro. E, aliás, eu fiz isso num prazo muito curto. Né? Acredito que mais ou menos em 40 dias eu produzi a base do texto É lógico que depois você começa aquele processo de revisão Inclusão do texto bíblico né? a, a, Toda avaliação antes de submeter à editora Todo o processo que eles terão de revisão, preparação de texto Mas eu fiquei assim, muito feliz por entender no meu coração E ter a certeza de que isso não foi meramente uma ideia, um insight Foi um direcionamento de Deus para que a gente entregasse uma mensagem ao corpo de Cristo que abençoaria muita gente. Né? E acredito, vou insistir é, é, nessa, nessa declaração aqui, que a revelação, a compreensão da palavra é o um fator diferencial. Acredito que numa dessas próximas lives nós vamos falar aqui a respeito de um assunto é, que também está no livro, que é a capacidade de superação, né, de mudança em momentos difíceis e até mesmo de dor e de luto, vamos abordar questões né, ligadas aos processos distintos. Né? Aqui, por exemplo, nós começamos falando hoje a respeito de Deus recolher as lágrimas, colocar num odre, vai passar um processo de fermentação até que se transforme em, em alegria simbolizada pelo vinho. Às vezes as pessoas perguntam, há um tempo específico para a fermentação? Né? E a gente pode dizer, no caso do vinho, literal, sim. Né? Tem duas fases. Na primeira, os açúcares naturais se transformam em vinho, né? na segunda é quando vem a maciez do vinho. Muitas vezes isso não, não, não pode ser limitado nem a um único processo. Agora, no plano espiritual, há um tempo específico? Não. O prazo de validade é quando a noite acaba e amanhã chega, ou seja, a luz entra, trazendo revelação da palavra que produz em nós fé, que pode nos levar a experimentar uma intervenção da parte de Deus. Agora, sobre Deus e as nossas lágrimas, eu mencionei Ezequias, mas em 1 Samuel, no capítulo 1, dos versículos 10 a 18, nós vemos Ana, a mãe de Samuel, chorando diante do Senhor, né? e Deus honrando e atendendo aquela mulher. Em 1 Samuel, no capítulo 30, vou falar a respeito disso mais para frente, nas próximas lives, mas quero só mencionar: nós vemos Davi chegando em Ziclag, encontra a cidade completamente destruída, as mulheres e os filhos de todos aqueles homens caminhavam com Davi, tinham sido levados cativos, a Bíblia diz que eles sentaram e choraram até não ter mais força para chorar. Você imagina alguém que parou de chorar, não porque foi consolado, mas porque não aguenta mais chorar. Agora, a Bíblia diz, logo na sequência, mas Davi, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Acredito que o choro é parte da vida cristã, mas não, defini, não deveria definir a totalidade da vida cristã. E eu e você precisamos entender exatamente o que a palavra de Deus diz sobre como podemos nos fortalecer no Senhor, mudar não apenas o nosso humor, o nosso sentimento, mas ver Deus mudar circunstâncias desfavoráveis de uma forma extraordinária. Bom, eu estou aqui empolgado, falando bastante, mas alguns desses assuntos... É, como eu disse, nós vamos deixar para depois. Por quê? É, a intenção tem sido que essas lives não passem de 45 minutos. Há né? é, um ritmo de vida corrido mesmo. Para quem está em casa, são atividades online. E a gente está se esforçando. E eu sempre gosto de ter um tempo no final para tentar comentar ou responder alguma coisa. Então, a partir desse momento, quero abrir para você que está aí nos acompanhando né, a possibilidade de perguntar alguma coisa, gente, ligada ao assunto né? Então, assim, ah, pastor, fale sobre os dons do Espírito Santo. Não, nós queremos que falar sobre como Deus transforma a tristeza em alegria, né? Então, se você tiver uma dúvida muito específica, pontual, né? É, é, é, e quiser, nesse momento, fazer uma pergunta, nós vamos tentar fazer uma avaliação rápida aqui do que se adequa, do que não, é, para poder responder. Então, vou falar é, mais uma vez, né? Temos à disposição o livro, Como Deus Transforma a Tristeza e Alegria. Temos aqui o encorajamento feito para quem tiver a condição de, além de adquirir o seu, também poder abençoar mais gente, comprando um, dois, três exemplares. Isso depende do que você pode, mesmo com essa facilidade de pagar em até 10 vezes sem juros. Quero lembrar que o livro vem com um curso de brinde. Aliás, o Revelação, Caminho para a Realização, também está vindo né, com é, é, é, o curso Identidade e Propósito. Agora, para todas essas compras que serão feitas na nossa loja no mês de abril, e isso é uma, uma pré-venda e o livro vai ser despachado, é, provavelmente, já ali no início de abril, se a gente conseguir o acesso ao livro, pode ser que a gente despache antes, mas aí vamos levar isso em conta. Nós estamos dando um brinde para todas as compras de abril de um novo curso que eu estou disponibilizando na loja, a respeito da tipologia da páscoa gente são nove aulas tratando detalhadamente toda a tipologia da páscoa a perspectiva e o entendimento que nós o povo da nova aliança devemos ter a respeito disso né então você tem aí um brinde de três cursos né comprando esses dois esses dois livros você tem mais três cursos é, é, que serão ganhos Agora esses livros que serão assinados, autografados, cada um deles, né? Nós estamos garantindo essas compras durante a semana até a próxima live, né? Pode ser que algumas circunstâncias favoráveis nos permita continuar, mas nós não vamos prometer é, é, a versão autografada além dessa semana de pré-venda, né? Se houver uma possibilidade de estender, a gente comunica, mas não vamos é, é, prometer isso, porque o volume de materiais, é, gente, é, é engraçado, algumas pessoas me perguntaram, pastor, eu vi aquele vídeo, né, o senhor assinando um monte de livro, é muito livro, eu falei, não, aquilo que você viu eram uns 200, não chegava a 300, né? eu cheguei a assinar nessa semana quase 3 mil livros, eu estava comentando com algumas pessoas, eu cheguei a ficar com dor no ombro, né, porque era pega da, da, da, da pilha, assina, é, é, é, guarda ele, então assim, a gente tem uma limitação, vou prometer para essa semana, né, se tiver condições a gente amplia, não quero parecer que a promessa da semana é pega logo, né, só para garantir o seu e depois aumentou, isso depende de algumas questões aqui, bom, estou falando muito sobre assinar, além disso, né, lembro você a respeito do kit. Se você pegar o combo, né? E, e acredito que nós temos um link específico para o combo. Isso está aparecendo aqui, né? Ou você digita lojaarvalhocom combo, ou caso você não esteja assistindo no próprio celular, né? Você pode mirar o celular na tela e no QR Code e você vai ser automaticamente transferido se quiser adquirir o, o combo, que inclui além dos meus dois novos livros o livro do John B. V. X, Multiplique o Potencial que Deus lhe deu, e para esse nós vamos dar de brinde o livro de todo o coração, vivendo a plenitude é, é, do amor ao Senhor. Pastor, eu já tenho de todo o coração, abençoe alguém, nós vamos mandar o brinde da mesma forma, ok? O nosso coração não é fazer comércio, nós precisamos, obviamente, vender os produtos, porque a custo de produção, a custo aqui é, é, é para que a gente consiga despachá-lo desde uma equipe trabalhando, empacotando, despachando, custo de correio, né? Mas nós temos certeza que vocês que nos acompanham conhecem muito bem o coração, sabem a forma e a maneira como agimos. Bom, acredito que nós tivemos tempo para as perguntas entrar enquanto eu falo, então vamos à primeira dela. Ah... Uh... Agora tem bastante coisa, gente. Só um instantinho. Vinícius Souza fez uma pergunta aqui que eu acho importante. Pastor, o senhor acredita que tristeza e alegria são de igual modo importante para o nosso crescimento? É, eu fico com uma certa dificuldade de determinar se a gente bota 50% exatos para cada um. Mas... A verdade é que quando Deus criou o um homem e o estabeleceu lá no Jardim do Éden, antes do pecado, não havia um plano de sofrimento. Tudo o que nós temos relacionado ao sofrimento e à dor é uma consequência daquele pecado original. E as promessas de Deus de eliminar todas essas consequências do pecado original nos mostram que o projeto de Deus para toda a eternidade é que não haja mais dor, não haja sofrimento. Né? Então, não podemos tratar a dor, o sofrimento, a tristeza como... Parte de uma intenção de Deus, não, eles precisam disso. Não era algo necessário se não houvéssemos pecado. Agora, dadas as circunstâncias, depois o que aconteceu, é lógico que o Deus que faz, né, tem a capacidade de transformar todas as, as coisas e as circunstâncias. O livro de Romanos né, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus, na sua providência, na sua soberania, tem a capacidade de usar até mesmo aquilo que ele nem queria que a gente passasse para o nosso crescimento. Então, durante esse tempo, desde que o sofrimento e as lágrimas entraram no caso do pecado e até que sejam estipados, nós não podemos negar que eles também podem contribuir. Né? Então, um assunto que eu devo falar provavelmente já na próxima live, é de quando Jesus orou, pedindo que Deus né, o livrasse da cruz. A interpretação que o livro de Hebreus dá para a oração do Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, é que ele orou com lágrimas a quem o podia livrar da morte. Né? Então, naquele momento, Jesus, como homem, assustado diante do que vai passar, está dizendo para Deus, tem um plano B? e aquela oração não foi ouvida. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, foi aperfeiçoado, esse é um assunto né, que nós vamos tratar depois, mas, obviamente, Deus também usa isso. Agora, eu é, não teria essa, essa convicção de dizer que os dois são igualmente, em termos de 50%, mas são aproveitados? São. Vamos à próxima pergunta. Pastor Luciano, o senhor recomenda que façamos... Como o senhor recomenda que façamos diante do luto, a fim de que passe mais rapidamente? Gente, sinceramente, não sou uma autoridade no assunto, tem gente que pode falar com muito mais propriedade, não quero avançar num terreno que eu não tenho muito conhecimento, mas não acredito que a gente precise se esforçar para que o luto passe mais depressa. Há né? é, algumas coisas que, quando entendemos em Deus, na palavra, podem nos ajudar, sim, mas algo que a gente precisa entender é que Deus nos criou como seres que são espírito, alma e corpo. Por exemplo, Adão foi criado por Deus, estabelecido no jardim do Éden. espiritualmente. Antes da queda do pecado, ele tinha plena comunhão com Deus. Ele tinha, sim, a mais perfeita e completa capacidade de desfrutar Deus e o um mundo espiritual. Agora, a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só. O homem tinha solidão de comunhão com alguém parecido consigo, ainda que fosse plenamente suprido em Deus é aí que a mulher vai ser criada. Deus também fala para esse homem, que está plenamente suprido espiritualmente, a respeito do que ele iria comer, e do que ele não podia comer, porque ele tinha que dar manutenção ao seu corpo. Então, muitas vezes, nós queremos olhar para a gente só como um ser espiritual, e não como um emocional. Né? A Bíblia, quando fala de Elias, diz, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Nós temos sentimentos. E uma das coisas que se recomenda na fase do luto é fugir depressa é da parte da negação da dor, né? Acredito que a gente não precisa necessariamente tentar apressar, mas podemos entrar no lugar em Deus, onde o consolo aumente, com certeza, né? É difícil responder isso de uma forma muito rápida, objetiva, porque é um assunto muito abrangente, mas com certeza, se Deus permitir a live da terceira semana, depois de hoje mais duas, eu, quando mexer no assunto de capacidade de superação, eu quero falar um pouquinho mais dessa questão do luto. Vamos ver aqui uma outra pergunta. O que devemos fazer para que Deus transforme a nossa tristeza em alegria? Bom, falei no início da live, não é uma resposta rápida. Depende do tipo de tristeza que você está enfrentando. Algo que nós vamos abordar no livro é que há tipos distintos de tristeza e há tipos distintos de alegria. E se a gente não levar isso em consideração e misturarmos, vai ser uma bagunça. Por exemplo, no livro de Tiago, nós temos uma mensagem completamente oposta nós vemos Tiago dizendo, converta-se a vossa alegria né, em tristeza, o júbilo em pranto, e naquele momento você olha e diz, mas peraí, Deus não transforma a tristeza em alegria? Por que é que Tiago está mandando transformar a alegria em tristeza? Que parece ser uma contradição. Ali, nós precisamos levar em consideração o elemento que eu mencionei no início, quando citei em Malaquias 2.13, quando o assunto é pecado, a conversa muda. Então, por exemplo, quando Deus está dizendo... Converta a alegria em tristeza, ele está falando a falsa alegria do prazer do pecado que afastaram vocês de Deus, ela precisa sair. Então, a tristeza tem que entrar. Paulo escreve aos Coríntios e faz uma distinção entre a tristeza segundo o mundo que produz morte e a tristeza segundo Deus, né, que se manifesta no arrependimento e nos leva à vida. Então, ele está dizendo, tire a falsa alegria... Põe a tristeza segundo Deus, não a segundo mundo, para que só a partir disso Deus possa converter essa tristeza segundo Deus em alegria, conectando ou reconectando você novamente com ele. Né? Então, há muitos desdobramentos disso. O que nós precisamos entender é voltar à palavra, a razão pela qual estamos divulgando um livro, não só uma outra mensagem no YouTube, não só uma série, fiz um curso inteiro, é para que a gente possa cobrir todos os ângulos. Né? Então, o que precisamos entender é a palavra de Deus e essas distintas aplicações, e é um assunto que merece ser estudado. Vamos lá. Falei sobre isso antes, Camila Rodrigues pergunta, os momentos de tristeza que vivemos, tem como propósito trabalhar alguma área da nossa vida? Às vezes, nem sempre. No caso de Jesus... Ele aprendeu a obediência pelas coisas sofreu, foi aperfeiçoado. Eu posso compartilhar de muitos momentos de dor e choro, onde Deus tratou muito comigo, mas teve outros onde não creio né, que aquilo era necessário, um tratamento de Deus. Às vezes era consequência de uma escolha errada, às vezes era uma circunstância né, da vida sobre a qual a gente não tem controle, mas, obviamente, Deus pode é, mexer isso. Uma pessoa fala, pastor, a pandemia está tirando é, a minha fé. É, me sinto fria, triste, sem esperança. Esse é um desafio que todos nós teremos que lidar. Depois de um ano de pandemia, que a maioria de nós achava que nem chegava a isso, agora nós estamos olhando e não tem perspectiva de quando muda, porque até agora só mudou para pior e não para melhor. Agora, como nunca, nós devemos nos voltar ao Senhor. Algumas pessoas se alimentam mais das notícias do que, por exemplo, da palavra de Deus. E eu falei antes que é a entrada da palavra que muda a nossa fé. Nós precisamos focar né, em Deus. Olhando para a história, já tivemos outros quadros é, é, é, de pandemia, mas nenhum de nós nunca imaginou o que seria passar por isso. Né? e aqueles que não estão enfrentando o luto, a dor da perda de alguém, gente que talvez não passou pela experiência do, do, do, do Covid, e mesmo quem passou, gente, eu quero fazer um apelo aqui, cuidado, eu conheço pessoas que pegaram a segunda vez, eu tenho gente próxima, conhecida, que já está com a terceira reinfecção, às vezes alguns baixam a guarda aí, dizendo, não, está tá, tá tudo resolvido, já peguei, estou imunizado, é uma hora da gente ter cuidado, e toda essa falta de previsão, né, nos deixa completamente com aquele sentimento de não ter controle de nada. Talvez seja a hora de, como nunca antes, nos entregarmos ao controle de Deus e a um lugar de confiança mais profundo. Entrarmos no lugar da oração, entrarmos em Deus. Eu vejo gente que antes da pandemia dizia que não tinha tempo para ler a Bíblia e orar. Depois reclamava do tédio, ficava em casa, mas continuava não lendo a Bíblia e não orando. Nós precisamos correr para Deus. Aliás, um dos assuntos a ser explorado nas próximas lives é que ele a fonte da mais plena alegria e nós precisamos dessa conexão. É, gente, eu já acabei estourando aqui é, o, o, o tempo, o horário ao qual nós estamos nos propondo. Semana que vem, permitindo Deus, nós voltamos, né? Quinta-feira, às oito e meia da noite, pode já compartilhar com outras pessoas. Eu creio que essa palavra da semana que vem né, e da próxima vão ser muito importantes, que elas vão se combinar, vão encorajar você... E termino aqui né, orando que Deus, de fato, te dê graça, te dê compreensão, te dê entendimento. Se você não tem condições de adquirir né, o livro com todo esse ensino abrangente, é, procure essa série de mensagens. Né? Temos lá uma mensagem, porque choras? Lágrima no, no, no, no odre, capacidade de superação. Essa outra, né, transformando a alegria em tristeza, que é sobre arrependimento. Então, é, se permita, de alguma forma, se instruído, fortalecido, despertado pela palavra de Deus. Agora, vou repetir mais uma vez um apelo. Se você pode, não apenas compre, leia, estude o livro. Se você tem condições, compre mais de um, né? abençoe outras pessoas. Nós já estamos abrindo essa pré-venda, né? repetindo, frete grátis, livro autografado, curso de brinde do próprio assunto, mais outro curso da compra. E se você... É, ainda não adquiriu, temos os outros lançamentos à sua disposição. Eu quero terminar orando por você. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs sintonizados conosco. Temos vivido dias difíceis, mas o tempo que estamos vivendo não muda em nada, em absoluto, aquilo que o Senhor é, a revelação de quem o Senhor é, as declarações da Tua Palavra, não só sobre quem o Senhor é, mas sobre aquilo que o Senhor faz, e nós queremos clamar ao Senhor. Ajuda-nos. A ter a percepção, pela ajuda do teu, o auxílio do teu Espírito Santo, das promessas da tua palavra, de como podemos viver uma realidade alterada pela manifestação do teu poder e da tua graça. Eu oro por consolo na vida dos meus irmãos, mas eu oro também pelo entendimento que os leve a viver o consolo e a intervenção do alto, em nome de Jesus que o Senhor sopre sobre a nossa nação, sobre o mundo. Nós oramos, ó oh Deus, que esse quadro seja mudado e até que seja mudado, que o Senhor possa tirar lucro e proveito espiritual disso, de alguma forma, obviamente, mas, Pai, nós clamamos em nome de Jesus que muito mais do que só mudar situações, nós possamos ver, reconhecer a mão do Senhor, exaltá-lo, glorificá-lo por isso e terminar, não apenas com circunstâncias favoráveis, mas com um relacionamento ainda mais firme, mais forte com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu suporte ao nosso ministério. Cada livro comprado é um suporte ao ministério, né? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Se você não pegou o vídeo de abertura no início, fica um minutinho a mais e veja esse institucional sobre o nosso ministério. Deus abençoe até semana que vem, se lhe permitir. Orvalho.com é o um ministério de ensino ao corpo de Cristo.